Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós Senhor. Naquele tempo Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória. E conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém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 pela transmissão Estamos celebrando hoje A liturgia do segundo domingo da quaresma Entrando na segunda semana deste tempo santo o tempo da quaresma é um tempo forte De conversão, de mudança de vida É um tempo de reflexão É um tempo... De contemplação O que significa contemplar? Contemplar significa admirar Significa assistir Significa prestar atenção Significa viver aquilo que contemplamos Tudo isso está no contexto E hoje o convite de Deus para todos nós Para toda a igreja é que nós contemplemos aquilo que Nosso Senhor manifesta no Seu Evangelho. Jesus convidou três dos doze apóstolos, Pedro, Tiago e João, para uma experiência de oração. Subir ao monte... Significa estar mais próximo de Deus. Significa entrar na intimidade de Deus. Afinal, um monte é mais alto do que todo a planície. É mais perto do céu. Por isso, na concepção bíblica, estar sobre um monte significa estar próximo de Deus. E ali estão os três apóstolos com Jesus e o convite de Jesus é para que eles estejam em oração, mas os apóstolos não aguentam, já estão cansados, estão exaustos, além de terem passado o dia todo em missão com Jesus, ainda precisaram escalar este monte, Tabor e já era alta noite da madrugada. Jesus ali em oração e os três dormindo. Mas quando eles acordam, contemplam uma visão mística, espiritual e ao mesmo tempo real. Jesus se transfigura. O que significaria transfigurar-se? Mudar a afeição Vemos que o evangelista diz Que o rosto de Jesus ficou todo brilhoso Suas roupas muito cintilantes e brancas Jesus transfigurado Isto porque ele estava em oração É exatamente isso que acontece Quando nós rezamos O Espírito de Deus nos transfigura também na intimidade com Ele. Por isso o tempo da quaresma é um tempo de oração, porque é um tempo de nós aprofundarmos e contemplarmos o amor de Deus por nós. E não só ali Jesus transfigurado, mas também a presença de duas personalidades importantes do Antigo Testamento. Primeiro Moisés, o grande líder espiritual do povo de Israel. Moisés foi aquele que libertou o povo de Israel da opressão, da escravidão do Egito. E depois Deus fez uma aliança com Moisés e entregou para Moisés as duas tábuas da lei contendo os dez mandamentos. Portanto, a figura de Moisés simboliza toda a lei judaica, toda a lei do povo de Israel. Do outro lado, conversando também com Jesus, estava o profeta Elias. Este profeta que marcou a história do povo de Israel por suas pregações, por seus milagres feitos em vida e também porque nunca se encontrou o corpo de Elias. Os históricos bíblicos dizem que Elias subiu para o céu num carro de fogo. Por isso ninguém viu nem conheceu o túmulo de Elias porque não existe. Elias subiu para os céus, foi arrebatado. Mas agora ali presente, simbolizando todos os profetas do Antigo Testamento. E ao centro, Jesus transfigurado. Manifestando assim a sua glória. Manifestando assim a sua divindade. E os três conversavam a respeito daquilo que aconteceria com Jesus em Jerusalém. E afinal. O que é que Jesus foi fazer sobre o monte Tabor? Primeiro que ele vai ensinar aos três apóstolos. A importância da oração. Segundo que Jesus ele testemunha para os três o que acontece quando alguém reza. E reza bem e contempla. A sua vida é transfigurada. Terceiro, que ele manifesta a sua divindade. O seu poder redentor. É este poder que Jesus ali dá aos apóstolos um aperitivo para que eles compreendam que Jesus não é apenas um ser humano, mas Ele também é Deus. E Ele terá que ir para Jerusalém para passar a Semana Santa. E lá na Semana Santa, Ele vai ser recebido pelo povo da Cidade Santa, vai ser aclamado por com Ramos, vão querer coroar Jesus como rei do povo judeu, mas depois, este mesmo povo irá condenar Jesus gritando, Crucifica-o. Então agora, nesta experiência da transfiguração, Jesus está preparando os apóstolos para que eles compreendam que lá em Jerusalém, ele vai passar pela paixão, ele vai sofrer, ele será humilhado, ele será condenado e ele será crucificado. Ser crucificado seria aí a pior punição da época, a forma de tortura mais cruel que se existia. Porque a pessoa era crucificada viva e ali morria a míngua. É este o tipo de morte que os três estavam conversando. Jesus, Moisés e Elias. Mas a história não terá aí o ponto final. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitaria. Então, a transfiguração de Jesus neste domingo, é sinal de que a última palavra será a da vida eterna. Ele passará pela cruz, mas ao terceiro dia será ressuscitado. Deus o ressuscitará, porque Jesus também é Deus. E a transfiguração nada mais é do que uma forma de manifestar para que os apóstolos acreditassem que Jesus é o enviado. É Jesus que vai fazer a nova e eterna aliança. Onde? Lá na cruz. Na cruz ele tendo ali derramado todo o seu sangue, o seu sangue é o sinal da sua entrega de vida. O sangue de Jesus Cristo derramado na paixão e na crucifixão é agora o Novo Testamento. É agora a aliança entre Deus e a humanidade. E na primeira leitura de hoje, nós ouvimos... Um pouquinho do livro do Gênesis, onde Abrão é chamado por Deus para confiar em sua promessa. Deus chama Abraão e diz, Abrão, conte as estrelas do céu, contemple as estrelas, e veja se você consegue contar. Abrão começa a contar, mas chega à conclusão de que ele é incapaz de contar quantas estrelas. E Deus então diz, Abrão, você terá a sua descendência. E a tua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu. Por isso vamos fazer uma aliança. Então na primeira leitura nós ouvimos. Que Abraão foi. Pegou alguns animais. Cortou estes animais ao meio. E colocou ali em sacrifício como sinal da sua aliança com Deus. E Deus recebeu aquele sacrifício. Recebeu aquele gesto de confiança de Abraão. E deu... A Abraão, um descendente verdadeiro de sangue, Isaac Portanto aí, o nome de Abraão se torna Abraão Quer dizer, pai de muitos Isso para dizer a todos nós na liturgia de hoje Que o antigo povo, o povo do nosso pai Abraão Fez aliança com Deus, a aliança de confiança, a aliança que é um pacto pela vida. E Deus deu a Abraão um filho e este filho tornou-se então um dos patriarcas. Abraão, Isaac e depois Isaac teve um filho chamado Jacó que se transformou em Israel. Jacó, que também recebeu o nome de Israel, teve doze filhos. Portanto, os doze filhos são as doze tribos de Israel. Isso para dizer que lá no Antigo Testamento, já existia esta questão do pacto. Esta questão da aliança. Mas que quando Jesus for também passar pela cruz... Jesus realizará esta aliança, com o sangue dos animais? Não. A aliança que Jesus firmará, será doando sua própria vida, doando seu sangue. Amados irmãos e irmãs, somos convidados neste quarto, neste segundo domingo da quaresma, a contemplarmos Jesus manifestando-o o seu poder divino, mais do que isso, Jesus que irá afirmar conosco a aliança no seu sangue. Isso é sinal de que nós, durante a nossa quaresma, precisamos aprofundar nossa vida de oração, precisamos fazer penitência, nos aproximarmos mais de Deus. E assim sermos fiéis à aliança que Jesus fez com Deus por meio do seu sacrifício. Nós também fazemos parte deste povo da aliança, o povo de Deus que é a igreja, a nova Israel de Deus. Que esta experiência que os apóstolos fizeram, contemplando Jesus transfigurado, também seja a nossa experiência. O pecado nos desfigura. Mas Jesus nos dá a graça do perdão. Da misericórdia. Nos reconcilia com o Pai. E assim podemos dizer que somos livres. Que somos libertos pelo sangue precioso de Jesus. Que esta quaresma. Seja vivida intensamente, assim como nós hoje contemplamos Jesus transfigurado. Que a nossa vida também seja transfigurada por meio de Jesus nesta quaresma. Vamos ficar em pé e vamos contemplar a profissão de fé. Creio em Deus, Pai.